Salve, salve rapaziada, beleza? Samba, o e aqui no vídeo de hoje vim trazer mais outra solução aí do erro de gente que não consegue criar conta na Steam, então vamos lá pro vídeo. Bem, eu sei que eu trago muitos vídeos aqui no canal, principalmente de erro de solução de conta da Steam. Se a solução desse vídeo aqui não funcionar, olha esses dois outros vídeos aqui, ó, só clicar aqui na lupinha, no barra vídeos, né? Na aba vídeos, clica na lupinha e coloca não, não consigo criar conta na Steam. Aí vai aparecer todos os vídeos aí sobre Steam de erro de não conseguir criar conta na Steam. E é isso aí. Mesma coisa do Idol Master, que a gente aí que tem erro não consegue conectar a conta no Idol Master. Vem aqui, digita aí Idol Master, só Idol Master. E vai aparecer os vídeos de Idol e, e as soluções e erros, e é isso aí. E bem, qual é a solução aqui para o erro de não conseguir criar conta na Steam? A solução é essa. Vai no navegador. E abre a janela anônima. Pronto. Acabou. Essa é a solução. Abriu a janela anônima. Entra netinho Steam. Cria conta. Que é certeza que vai funcionar. Pelo menos todos que fizeram isso. É, funcionou direitinho. Não apareceu nenhum erro. Não precisou instalar nenhuma extensão. Que no último vídeo que eu fiz. Era instalando a extensão. E é isso aí. Acabou a solução é essa. E acabou o vídeo por aqui. Bem galera. O vídeo é esse. Espero eu ter ajudado vocês aí. Se eu tiver ajudado. Deixa o like. É, se você tiver outra solução Deixe nos comentários aí é, E é isso aí, muito obrigado por assistir E falo